Mas é o seguinte, ó. o Corinthians vem pensando muito forte com o Duílio... E que por sinal, deveria ter a reeleição. Os conselheiros como eu sou trienal, eu votaria pela reeleição do Duílio. Porque se o Duílio não ganhar um título paulista, Douglas, Cereto e também Souza... Que daqui a pouco eu vou chamar vocês... Olha só, o Duílio ajeitou o Corinthians administrat administrativamente falando... Tem dívida? Sim. O Ramiro entrou com o processo? Sim tem muita dívida trabalhista, mas que não foi deixado por ele, foi deixado pelos outros. Porque é o que o Duírio vem fazendo no marketing do Corinthians, o que o Wesley vem fazendo no financeiro do Corinthians, você não tem ideia, o que o Herói vem fazendo juridicamente do Corinthians, você torcedor, você não sabe disso. Muitas vezes a gente aqui da Band, a gente não sabe o quanto é difícil você ter uma televisão. O quanto é difícil pagar 3 mil funcionários, chegar em novembro, 13 terceiro, férias, fundo de garantia. Você não tem noção disso. E o Corinthians é um, uma potência tão grande que ele arrecada quase um bilhão de reais. um bilhão de reais. E o Duílio conseguiu, em dois anos, vai para o terceiro, ajeitar quase que 50%. Mandou mais de 100 jogadores embora tá que esse pé de rato do Luan aí. Que, por sinal, Luan, se você quisesse jogar futebol mesmo, você jogaria, mas você não quer jogar bola. Porque eu tenho 56. Quantos anos você tem, Douglas? 40. 40. Se o Douglas, com 5 quilinhos a menos, dá pra jogar. Dá pra jogar. Dá pra jogar. O Souza, então, nem se fala. seria fica na sua. Eu e você ficamos quietos, calando a boca, porque nós não temos condição de jogar. Aí, Luan, deixa eu falar, briga pra jogar, irmão. O dinheiro é muito bom. É gostoso ter grana, velho. Mas é mais legal você jogar futebol, cara. E você não quer jogar. E aí o um problema é seu. problema é seu. Vocês acham que o Neymar não era pra ter ganho uma bola de ouro em... com 31 anos? O que o Neymar jogou no Santos? O que o Neymar jogou no Barcelona? O que ele joga no Paris Saint-Germain? Eu não tenho uma bola de ouro. Sabe por quê? Porque não quer. O Messi, enquanto está com a família, o Neymar está no Covid, aqui com 500 pessoas, em Mangaratiba. O, o, o Neymar, quando é para jogar no domingo, no sábado ele sente uma contusão para o aniversário. E todas as festas, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, ele veio para o aniversário da irmã dele. O Messi, dia 2 de janeiro, ele está jogando, ele estava jogando na Copa do Rei que tem em Barcelona. Nunca deixou de jogar. Ia para Rosário, ficava com a família e, pum, jogar. Por isso que ele tem seis, 7, 8, e se não ganhar de novo a bola de ouro. Já o Cristiano Ronaldo, que para mim é, joga menos que Messi, menos que Neymar, ele é dotado do quê? De foco. De é um jogador que é durão, não sei o quê, não sabe lembrar, mas... Ele é o cara. Muitos criticaram o Cristiano Ronaldo por ele escolher o Al Nasser. Mas, ué, você tem o direito de ir para onde você quiser. Se ele quis ganhar mais grana, porra é dele. Eu, por exemplo, não iria. Eu não iria jogar no Al-Nassr porque ele poderia jogar no Flamengo, poderia jogar no num, num Paris Saint-Germain, poderia jogar no... Ele? É, queria, mas não tinha grana para fazer mas isso. Mas o Duílio fez proposta. É, fez proposta, proposta o Globo fez para mim também, para eu sair da bande, para eu morrer. né porque eles não querem eu, nunca quiseram. Quem disse que eu quero também? Eu vou encerrar a carreira aqui. Agora o Corinthians tem Renato Augusto, Yuri Alberto... Roger Guedes. Roger Guedes, esse menino Fausto Vera, que é craque de bola... Você vai ter agora o Marco. Você tem o Rony. Luan. Que Luan? Luan. Você tá louco. Luan, você tá louco. Mas não Luan, tem? Tá não, mas não, tem. Tem, mas ele não tá tem. treinando. Leva pro seu time, eu Souza. Leva não, o Luan, mas ele é de vocês. Não, não, então, eu prefiro o Luan do que o, o Luciano jogando. Se o Luan quisesse jogar futebol, pô, ele bate bem na bola, pô, ele faz gol, mas aí ficou o Luan, da, o rei da América. Mas é o problema dele, é ele que tem que saber... Se tem que. Eu só sei o seguinte, Luan. Eu sei onde você mora, a cobertura que você mora e os carros que saem às 7 horas da manhã lá. Porque não sai carro, sai van. Van. Eu tenho vídeo. E quem deu o vídeo pra mim foi o Veloso. Porque o Veloso é aquele cara que, se você, se você tiver com um bagacinho, ele entrega pra todo mundo. <risos> Se você tiver, se você tomar um, se você tomar um hi-fi, que é planta laranja, ele fala lá, tá tomando um hi-fi. Porque ele entrega. Olha lá. O Veloso entrega todo mundo. Então, eu falo, tem um vídeo, eu tenho um vídeo, hein, Lua? Mas não vou colocar, que eu tenho a ver com isso. Agora, com o Michael, com o Fausto Vera, o Yuri Alberto, Roger Guedes, o Renato, que é um Pelé. Pelo amor de Deus. Fagner, que é o melhor lateral direito da história do Corinthians. Gil, monstro. Aí você tem agora o Bruno Mendes. Aí vai, você tem a possibilidade do Balbuena renovar o contrato ou contratar outro zagueiro. Você tem o Fábio Santos, que é o Pelé, na lateral esquerda, mas quando jogava no Grêmio, você jogou o sapato fora. Tava Um tava com o carro na frente e outro com o carro atrás. Só sei que jogaram a roupa fora, sapato, tudo, Douglas. Eu não sei das histórias. Então Conta essas histórias pelo amor de Deus? Aí você precisa de um reserva para a lateral direita, de um reserva para a lateral esquerda, mais um zagueiro e o Duílio precisa ganhar um título, porque se o Duílio ganhar um título, Paulista, Copa do Brasil, Libertadores ou Bra... brasileiro não ganha. Então a pergunta que eu vou fazer para vocês três: o Corinthians, primeiro para você, Souza, o Corinthians com o time que tem, com os 11 jogadores, se o Corinthians disputar a Copa do Brasil ou a Libertadores mas com foco nas duas competições. Para mim, o Corinthians tem chance de ganhar. Ou a Copa do Brasil, ou a Libertadores. Brasileiro não, porque não tem elenco para isso. E os jogadores não vão aguentar jogar esse tempo todo. Então, Cascão, a verdade, você tem algum ilustre do Corinthians aí, Cascão? O que, que você tem aí? Conta para mim. Então é o seguinte, ó. É, e em relação do Corinthians, você, o que você pensa disso, Souza? E depois eu vou apresentar o Douglas. É isso aí. Boa tarde, craque Neto Douglas. Fazia tempo que eu não não via. Que bom. Eu, Tive o prazer de, de dividir o vestiário e o campo com ele, o craque. É, então eu acredito assim que se o Corinthians focar, né, só numa competição, é, deve chegar muito longe. A falar de título assim é muito difícil, né? Quando você tem um time que você tem um grupo só um time, mas você não tem um elenco para poder. Mas se você perder o Renato Augusto hoje, o Roger Guedes, o próprio Roberto você vai sofrer, vai sofrer um pouco. Então, eu acredito muito que se o Corinthians focar em algumas competições, isso é perigoso. Ser... Todas. É, é perigoso por quê? Porque o São Paulo, ano não passado... É. Disse que ia focar na, na, na, no brasileiro para não cair, para brigar pela Libertadores Acabou aparecendo na Sul-Americana, chegou na Sul-Americana, não ganhou e ficou para trás então... Que por sinal dia 11, que a gente completa 11 anos, você vai fazer o um programa direto Dia 7 ou dia 11, Rodrigo? Dia 7 Olha lá O Rodrigo falou para mim que é dia 11 então tá, a gente vai completar 11 anos. Você vai fazer o programa direto do São Paulo, eu do Corinthians e o Veloso do Palmeiras. Isso se o Palmeiras deixar. Se não deixar também, vai a gente deixar. vai na rua. Tá que por sinal eu prefiro fazer na rua do que fazer no estádio. Diga-se de passagem. Coloca os gols pra apresentar o Douglas aqui. Pela primeira vez, os olhos da bola, que é uma honra. O Douglas, um baita jogador. Um jogador ídolo do Corinthians, está entre os 111 anos, tá entre os 111 ídolos da história, campeão da Libertadores, campeão do mundo.